diálogos, comentários e como você não vai estar à tarde eu não poderia deixar de perder essa oportunidade é, lá no Estado do Arte a gente realmente está conseguindo avançar nessa política porque é um trabalho aí há vários anos e recentemente, na semana passada a gente conseguiu concluir o processo de salvaguardas então, essa é a preocupação na verdade que a gente tem porque enquanto a gente não tem esse diálogo né? E esse trabalho conjunto com o Governo Federal, e é surpreendente porque é, isso não era feito assim, a gente construiu muita, muitas coisas que hoje estão sendo colocadas na prática e que foi construído conjuntamente, no esforço conjunto, quando a gente tinha muito mais dificuldades maiores. E a gente não pode parar. Então a gente construiu o processo de salvaguardas, Acabamos de realizar a consulta pública, foi na quarta-feira, né, com o colegiado é, de três conselhos que a gente tem do Estado. E agora a gente vai entrar na fase de é, revisar a autoavaliação que nós fizemos com as recomendações e já trabalhar né, no plano de ação para a implementação da salvaguardas. Ou seja... Como que a gente pode estar contribuindo para esse processo se vocês vão estar trabalhando num sumário das salvaguardas? E a gente vai estar agora rodando esse processo das salvaguardas. Né? Outro ponto que é importante é que nós também estamos dialogando com a ABAS. Né? Nós trabalhamos toda a parte do cadastramento ambiental rural. O, o, o ACRE foi o piloto para essa plataforma. Mas a gente também, no Estado do Acre, a gente está trabalhando para que essas informações tenham a sua interoperabilidade. Então, a gente está trabalhando para cada módulo que vai ser construído, a gente tenha isso através de uma plataforma conjunta, né, e Lavras é realmente hoje a nossa referência, a gente já tem um termo de cooperação técnica. É, através da Secretaria de Meio Ambiente a gente vai estar trabalhando com os outros institutos para que a gente possa ter um sistema de monitoramento, relato, verificação né, com a sua interoperabilidade. E o CAR vai ser um instrumento importante porque a gente vai estar cruzando todas essas informações. Então, esse tipo de diálogo, que eu acho que a gente poderia estar dando uma contribuição grande do governo federal e ter essa... Né, essa mão de via dupla e para a gente poder estar tá avançando mais também para as suas submissões, contribuições. Então eu queria é, ver fazer um pedido aí para que a gente possa ter essa interrupção para que a gente possa chegar na COP20 num processo aí iniciado pelo momento de diálogo, porque eu acho que a gente tem muito para apresentar. É uma COP que a gente fala que é uma COP amazônica. Né, e que a gente gostaria de chegar, inclusive, né, num diálogo conjunto para apresentar para o resto do mundo. Obrigada. É a de Mato Grosso, da Secretaria do Estado do né? E aí eu, é que eu fiquei nervosa, eu queria aproveitar a falta da Margarida. e Então é isso, eu falando para a Letícia, exatamente a mesma coisa. Né? Nós estamos já construindo, estamos discutindo, fechamos sete indicadores, nós estamos trabalhando um com o e, então, a gente queria exatamente saber como é que a gente vai participar. E o Acre está tão avançado que ele já tem até o contato já com o lá, com Marlos, né? E eu ia perguntar para você exatamente isso. Entendeu? A gente está meio por fora dessa história. A gente queria saber um pouco mais sobre esse, esse sistema que você falou de monitoramento tá? E a gente queria também participar. Tá? Primeiro, obrigado, é, Letícia. Obrigado, Greiton. Mariano seu nome, do E a minha colocação... No sentido aqui é parte como design como organização da sociedade civil, que o Carlos mencionou bem, esteja envolvida na construção de políticas e programas e projetos de rede, tanto no nível federal, como estadual, como é, em nível de projeto mesmo. A primeira colocação seria assim, do lado do, do nosso papel como facilitador do processo de GSF nos seis estados que compõem o GSF na Amazônia, né? Isso aí, aí realmente é, é uma um comentário até meio que desesperado, de ver a dificuldade que os estados que hoje estão na frente, na linha de frente da redução do desmatamento e agora de aumento do desmatamento têm em se articular né, com o governo federal na construção mais ativa e no fortalecimento que, inclusive você colocou, é difícil de se abrir esse espaço dentro do, do governo federal saindo do Ministério do Meio Ambiente. O que isso tem levado, infelizmente, é uma enorme ciclagem de equipes dentro dos órgãos de meio ambiente que hoje estão à frente dessa discussão sobre RED. É um desânimo em relação a muitos governadores, como o Endel Abreu, que muito bem era uma iniciativa, muitos governadores estavam na linha de frente do RED, pois viam nele uma grande perspectiva, assim como o Brasil há cinco anos atrás, de uma grande perspectiva de aliar. A redução do desmatamento com o desenvolvimento econômico, essa compensação veio, né? a compensação pela redução do desmatamento veio muito aquém do que se esperava, tanto para os Estados quanto é, no, no, no Brasil é, como um todo. Mas o fato é, se é, separados é, somos mais fracos, né? porque de fato essa união, a gente não consegue promover essa união, porque, é, e, e com ela construir de fato uma agenda mais forte para o Red no Brasil... É porque senão que de fato vai ser é, é um caminho cada vez mais divergente. Você vê já tem estados com leis criadas em nível estadual, leis essas que não vão ser descriadas da noite o dia. Os estados estão convencidos em implementar seus programas porque não houve uma regulamentação em nível nacional, né? Então, como que a gente faz para unir esses esforços e de fato fazer com que o Red vire realidade? Porque de fato ele não virando realidade é, todos perdemos. A região amazônica, todo mundo aqui sabe, é uma região hoje que gera menos de 10% do, do da economia nacional, enquanto continua assim, ela vai continuar sendo relegada pelos diversos setores da economia que hoje define a formulação de políticas para a região, estou falando do setor de infraestrutura, de energia, de transportes assim por diante. E, e a gente acaba perdendo espaço, fica aqui é, é, tentando construir um, um negócio enquanto que, o, vamos dizer assim, o inimigo é muito maior. É, e, e aí fica essa, essa essa colocação. De fato, Letícia, aí, assim pontualmente, já que eu vou apresentar um pouco disso no meu painel, né, mas acho que você já não vai estar mais aqui. De fato, hoje existem limitações sérias na captação de recursos via Fundo Amazônia, e eu acho que abrir um canal de captação de recursos com base em rede, via estados, só tenha contribuído para esse processo. O Fundo Amazônia, o BNDES claramente está demonstrando dificuldade em captar mais desse um milhão que vem da Noruega. Então, acho que por que a gente não alia esforços e fortalece estratégias para os Estados também captarem recursos com base na, na, na, na redução do desmatamento do Brasil, muito mérito gerou nos últimos seis anos. É, sou Brenda, de Amazon, então participei do painel técnico que a se referiu. É, acho que talvez a minha pergunta ou um comentário é especificamente sobre esse processo você falou né, de construção de sistema, apoio de labras. Talvez, acho que um, um pouco da agonia que eu tenho, e a gente discutiu um pouco isso no painel, é que quando eu penso em sistema de informação de salvaguarda, isso para mim não é apenas um programa de contador que vai puxar informação de outros sistemas. Isso é um conjunto de ferramentas que vão oferecer para você informação relevante para você fazer o seu sumário. Então, para mim, esse é o link do sumário com o sistema de informação. Realmente, o sumário não é um sistema de formação, mas uma vez que você tem um sistema, ele vai te proporcionar um sumário muito mais completo. Então, eh, na época do painel, acho que a gente chegou a falar dessa questão de ah, é legal aproveitar sistemas que já existem, mas se for só isso, a gente não vai ter realmente um sistema de formação de salvaguarda eh, abrangente que realmente vai falar o que está acontecendo. Né? Eu vou dar um exemplo quando a gente fala de salvaguarda relacionada a respeito dos direitos de comunidades tradicionais, eu não conheço nenhum sistema que fale sobre isso atualmente. Então, é legal aproveitar a informação de outros sistemas, acho que lá tem competência para fazer isso, mas como é que você agrega a esse sistema essas informações que não estão sistematizadas? Eu acho que aí tem um papel, como já foi colocado aqui, muito importante, dos Estados. Né? Uma vez que você pode descentralizar essa coleta de informações, vai ser um Idealmente seria um processo mais envolvendo outras instituições, então, talvez o que eu queria ouvir um pouco é como vocês estão concebendo esse sistema, o que é o sistema, na visão do MMA, se é uma coisa mais limitada a coletar informação de outros sistemas, ou se vocês estão realmente pensando em algo mais abrangente que ofereça oportunidades para que as pessoas interessadas possam oferecer inputs, né? E, finalmente, eu acho que essa questão de o que, que vem na frente, a ferramenta ou o objeto. né? Porque, para mim, me preocupa sair na frente fazendo uma ferramenta se você não sabe o que você vai colocar, qual é a informação que você precisa. Então, como é que a gente monta um sistema de informação sobre salvaguarda de rede se a estratégia de rede de fato não está montada? Então, como, aonde ocorre esse link? né? Porque se você não tiver o link, então o sistema de salvaguarda, para mim, não vai cumprir o objetivo, porque, para mim, um dos objetivos do sistema é dizer, olha, está acontecendo isso, as ações de ré estão gerando esse tipo de, de impactos ou não, como é que a gente reproalimenta é isso? Então, talvez, um esclarecimento melhor de como vocês estão pensando nesse esse sistema. Né? Bom, eu vou começar com a Magali. E me corrija, se eu esqueci alguma coisa sobre, né? eu não eu sempre na hora, eu acho que é só uma pergunta, e aí eu vou juntar um pouco com o que a Brenda falou enfim vou falar do, do sistema né desse processo é, as discussões sobre as salvaguardas é, foram têm sido grandes no Brasil desde o princípio você acompanhou de perto mais do que quê é, e essa definição esse processo né de entendimento das salvaguardas no contexto brasileiro assim como deve ter sido no Acre, é um processo lento. Né? Você tem, as salvaguardas são muito amplas, não existe uma definição né, fixa. Então, de diferentes pessoas com quem você conversa têm diferentes interpretações das diversas salvaguardas. Você fala num contexto amazônico, ela tem uma interpretação diferente de um contexto do Cerrado ou até do Pampa. E, enfim. É, o engessamento das salvaguardas também é algo prejudicial então foi todo um processo de amadurecimento eu acho tanto para a sociedade civil como para os estados, como para o governo federal e aquele relatório de levantamento ajudou muito a amadurecer as ideias é, foi só mais nesse sentido que eu estava comentando o sistema é, a gente ainda não que aconteceu foi o seguinte, contando a história passo a passo, o SICAR estava sendo implementado pela equipe do Deus Dará, já com dinheiro destinado a isso, já com um contrato feito com a Abras, tudo pronto. É, enquanto que as propostas que a gente vinha coletando e as ideias que eram desenvolvidas sobre o sistema de formação de rede, é, não tinham respaldo em recursos ou nada assim. O que a gente tinha identificado como uma necessidade inicial era de estudar os sistemas existentes mais a fundo, para entender quais são as informações disponíveis, para depois definir qual que vai ser a informação que é ligada de cada um dos sistemas e qual a informação adicional necessária para compor esse sistema. Eu concordo plenamente com você, né? Existe um sistema de informação de salvaguardas, existe o um sistema de salvaguardas, né? tipo, a forma como as salvaguardas são implementadas. No relatório do México, inclusive, que eles submeteram à análise, eles fizeram essa distinção muito clara, que é muito interessante. Né? Você tem um sistema de salvaguardas, esse conjunto de leis, esse conjunto de instrumentos que fazem com que as salvaguardas sejam implementadas. E tem um sistema de informações, que é essa plataforma que a gente está tratando. Eu concordo com você, em um estágio ideal, o próprio sistema de informação, aí a ferramenta mesmo, ela pode ser utilizada, inclusive, por diferentes partes interessadas para gerar seu próprio relatório. Eu tenho interesse no cerrado, em recomposição, em é, papos, em comunidades tradicionais. Eu quero um relatório do ano tal a tal. Eu gero meu próprio sumário. O sumário não vai ser representativo de tudo o que é o sistema de salvaguardas é, do Brasil. A ideia seria que, em algum momento, essa ferramenta fosse, idealmente, Suficiente para gerar vários relatórios para diferentes fins. Mas a situação é que a gente está no estágio muito incipiente de estudar, mesmo, de entender quais são os sistemas existentes, quais são as informações que me são relevantes, como traduzir essa informação para o que eu preciso para a Rede. Também é diferente a forma como a informação é utilizada, né? E a partir disso, ir construindo o sistema. Nós estamos no passo zero do sistema que é entender onde estamos. E depois disso, o processo vai ser construído, vai ser construído com os Estados, com as organizações da sociedade civil, como um todo. Agora, nesse primeiro momento, onde apresentamos o, os resultados do Brasil, há uma necessidade de apresentar o estado da arte das salvaguardas, e não do sistema, de como as salvaguardas são implementadas. É, a estratégia nacional é uma orientação maior voltada para a mudança do clima, mas que bebe dos planos de ação que são as ações de implementação de rede do Brasil. Rede do Brasil é o PPCDAM, é né? o PBC errado, né? são os PPCDs. Assim como no Acre, apesar deles de terem toda uma estrutura voltada para rede, eles têm toda uma estrutura também voltada para os planos de ação. E é assim que é no governo federal também. Você tem os planos de ação que contêm é, o dia a dia, né, a implementação de ações que levam ao resultado e você tem, por um outro lado uma série de requisitos e de, é, de um, um lado mais voltado para o incentivo também né, para a parte do comércio que é a parte de rede então é, uma coisa não exclui a outra as coisas é, seguem juntas dentro da implementação do PPCDAM já existiam uma série de leis de instrumentos e mecanismos garantiam que não haveriam impactos negativos em várias áreas e essas são as salvaguardas como a gente está tratando nesse momento, é o que a gente tinha no fundo Amazônia e aí também tem essa distinção ah são as salvaguardas das ações que levaram o um resultado ou as salvaguardas do dinheiro que foi captado enquanto o dinheiro rege, que aí seriam salvaguardas do fundo Amazônia a gente resolveu no primeiro momento apresentar as duas, não tem orientação e aí o fundo Amazônia que também foi construída as salvaguardas de um jeito muito incipiente, não muito, né, não é muito instituído mesmo no fundo, mas foi um primeiro passo também, deve dos princípios e critérios que foram definidos pela sociedade civil. Não é ideal, a gente não está falando um relatório que é ideal, a gente está mostrando o que tem espelho nas salvaguardas dentro das ações que foram implementadas até o momento. No futuro, por exemplo, o sistema vai ter que desenvolver algum tipo de questionário para os projetos que são financiados pelo Fundo Amazônia para que informações específicas dos recursos que são, então, investidos em ações RED, a partir do pagamento do resultado, tenham informações que alimentam o sistema. Essas informações não existem em lugar nenhum. Então, assim, só para dar um, um panorama geral, eu acho que não responde a todas as perguntas. Nós não temos todas as respostas. Nós sabemos que nós não temos todas as respostas. O que aconteceu foi um momento de oportunidade havia um contrato entre o MMA e Labras para a construção do CICAR. Viu-se no CICAR um dos sistemas que provê informações muito relevantes para o CISRED e um acordo assinado para desembolso de recursos. Quem já trabalhou, quem trabalha nos estados, quem já trabalhou em governo em geral sabe da dificuldade do uso de recursos orçamentários para qualquer coisa. né? E aí nessa opção de descentralização num um acordo já pactuado, foi fantástico, então juntou a ocasião e a oportunidade para que fosse dado esse primeiro passo, Eu não que o sistema de informação tenha que vir antes da implementação de salvaguardas, existem instrumentos, leis e mecanismos que já são implementados, exemplo dado, por exemplo, do fato de quando a Celestial Green veio ao Brasil e assinou contratos com os indígenas, apesar das pessoas não saberem o que é especificamente, o que é estava tá acontecendo e tal, infringia a Constituição Federal, os mecanismos foram acionados e houve uma resposta. Talvez não a melhor resposta com a agilidade que fosse necessária, mas existem mecanismos e existe um sistema que tem uma reação quando são infringidos direitos, e isso é importante de ser retratado também. Porque RED é uma coisa que surgiu, mas não, não é uma coisa que surgiu do nada no Brasil. A gente já vinha implementando RED, a gente já tem um histórico, a gente não está começando do nada, como alguns países africanos e outros. É, então, essa participação tem que ser construída junto mesmo. A gente tem muito a aprender do Acre e de outros sistemas estaduais que venham a ser construídos. Agora, uma ressalva importante, o Brasil não adotou uma abordagem jurisdicional. O Brasil não adotou uma abordagem jurisdicional, então o sistema de salvaguardas não vai ser um mestre de sistemas estaduais, você enquanto Estado não precisa de ter um sistema de informações para que as suas informações contem com esse sistema, foi uma opção adotada antes mesmo de eu trabalhar para o governo federal, de não se adotar a abordagem jurisdicional, a abordagem é subnacional, por bioma, levando em consideração os planos de ação, mas ela não é jurisdicional, a ideia é que o Governo Federal assuma grande parte dos custos que em muitos países são assumidos pelos Estados. Quem está apresentando o um nível de referência do Equador, o consultor também tá tem contato direto com eles, eles também nessa parte são babadas, não muito desenvolvidos. É, o consultor cobrou do Equador para a concessão da nível de referência meio milhão de dólares. Meio milhão de dólares. Foi uma coisa desenvolvida. Pelo grupo técnico, pelo MMA, enfim, a gente está tentando assimilar esse custo. A ideia é que o dinheiro que seja reinvestido, que vá para os estados, que vá para as iniciativas, seja efetivamente investido em ações que levam à redução do desmatamento, e não em um, aparatos e sistemas e, enfim, coisas a serem discutidas na Comissão Nacional. O que, que é necessário? O que, que leva à efetiva redução do desmatamento? O que, que leva ao resultado? É... O desânimo com o RED é geral, a gente também ficou muito desanimada. Tanto que você vem de uma equipe que eram quatro, foi para dois, de um tema que em alguns momentos era tratado pelo secretário e pela ministra, depois eram tratados por analistas ambientais, a gente passou pela mesma coisa que os estados passaram. E isso vem de uma, de uma falta de definição que não é nacional, é uma falta de definição internacional. O RED é um mecanismo internacional na falta de uma orientação internacional, também houve um recuo do próprio governo federal de entender se ali existia uma oportunidade ou não. A partir dessa definição, em novembro, viemos com todo o gás para implementar as orientações que foram dadas na Norte de Está aí a minuta de decreto para que seja assinada. Só que as coisas não acontecem da noite para o dia. Houve também um um certo cuidado né, na falta de uma orientação internacional para não seguir muito à frente, para não passar exatamente pelo risco que você estava falando. Você criar todo um sistema de rede, se você criasse um sistema de rede em 2007, em 2008, você não teria um sistema que poderia responder às demandas que foram dadas pelo Marco de Vassal. Você basicamente teria que recomeçar do zero. Então, a opção foi ser cauteloso, esperar uma melhor definição. E assim que ela veio, ela veio em novembro, ela já começou a ser implementada em fevereiro. Eu acho que é uma resposta extremamente rápida a uma definição que foi dada é, internacionalmente. Agora, é, o inimigo maior não é quem está tentando fazer essas coisas, o inimigo maior é a falta de recursos. Né? Pode ser por uma falta de capacidade de adaptação, eu concordo com você, a gente não sabe mas o que a gente vê mesmo dos doadores que estão aí, os, mesmo a Noruega está em uma retração, né? e uma não disposição a pagar pelos resultados mais antigos, que é onde a gente tem os resultados. Eles querem os resultados cada vez mais frescos, né? que é por 2013. Ele não quer pagar pelo acumulado. Né? Então, por mais que a gente tenha um potencial de captação gigante, e daí que eu fico também meio assim com a crítica que vem, e veio de várias organizações. Ah, o ajuste devia ter sido mais severo. Se o ajuste do nível de interesse for mais severo, a gente não tem dinheiro para captar, entendeu? Agora, se a gente não fizer ajuste nenhum, a gente não tem um sexo apio para captar, entendeu? É sempre um, né, um meio termo agora. Quando tudo estiver pronto, quando o resultado estiver reconhecido, estiver lá no portal de informações da NFCC, o Brasil reduziu 2,9 gigatoneladas entre 2006 e 2010 e a gente apresentar só esse resultado e não apresentar o mais preço para pagamento, é, será que o dinheiro vai vir? Aí nós vamos testar o modelo. Se o dinheiro não vier, é sinal de que Red sempre foi uma expectativa, uma ilusão que nunca se materializou. Também tendo em base essa, essa estrutura nacional para, para empreender esforços de captação mais é, fortes. Agora 20 milhões aqui, 10 milhões ali, com o resultado, o Fundo Amazônia captou 3% desse total, 3%, é muito pouco. Agora, esse dinheiro está aí? Não sei, né? Eu não sei se eu respondi a tudo, gente, desculpa, é, como você agrega essas informações aqui? É, então, que vem à frente, a ferramenta e o objeto é complicado, né? Mas quando a oportunidade surge para você começar a modelar a ferramenta, a gente também não podia perder essa oportunidade de entender as informações que existem no sistema, de já fazer a interoperabilidade com o CAR, que é um, CAR, que é um instrumento fundamental. Porque os processos tomam tempo, né? Assim, não é, ah, eu quero criar hoje e esse ano o negócio sai. Essa parte do, da burocracia te consome muito tempo, né? Então, a gente... Está tentando comer pelas beiradas e de todas as beiradas. O objetivo é chegar no centro e ver o dinheiro aparecer e passar o dinheiro para todo mundo. De fato, a gente tem é, condições, os estados temos condições de ajudar o governo federal nesse processo de captação. E mais ainda, nós temos condições de executar o que já foi captado, que é uma grande dificuldade da forma como está. Montado hoje o processo de captação é, do Fundo Amazônia E isso é uma discussão que a gente tem nos Estados Dentro do Comitê Orientador do Fundo da Amazônia A gente briga constantemente Porque é inadmissível que somos nós os responsáveis diretos pela redução da emissão Que o Brasil hoje está conseguindo captar Esse pouquinho que está ainda captando Mas é em função da Amazônia e nós temos os Estados, temos que estar apresentando projetinhos que demora dois, três anos para serem aprovados por uma equipe altamente burocrática do Fundo Amazônia, que não é uma equipe para o Fundo Amazônia, é uma equipe do BNDES, que tem a mentalidade de banco, exigindo coisas como se a gente estivesse pegando um empréstimo. E isso a gente bate muito. Porque a gente tem condições, sim, de ajudar a captar mais e também de executar mais. Desde que a proposta que os Estados fizemos ao Governo Federal, que depois saiu a publicação que a gente chama popularmente do livro roxo nosso, que é a proposta que a gente encaminhou para lá que oficialmente, Letícia, a gente não teve nenhuma resposta ainda. Então eu fico feliz, fico contente até na sua apresentação, naquela, naquele quadro de governança, que você diz, olha, isso aqui a gente mudou em função da proposta da contribuição dos Estados. Só que eu fico me perguntando, tudo bem, mas qual é a garantia de que o que a Letícia está apresentando agora, de fato, os chefes lá em cima dela implementem, né? Porque não tem nenhum documento dizendo, olha, a gente vai incluir os estados aqui nessa nessa comissão. Lá você se reuniram, e você tem essa informação de que vai ser, mas então, mas tem um documento dizendo que detalhando que vai ser com os estados, essa comissão vai estar com os estados, porque a gente não recebe nenhuma nenhum documento, né? Então, é, e aí a gente fica nessa... eu fiquei, quando eu vi, eu fiquei. E quando você apresenta que a oportunidade que vocês tiveram com labras de descentralizar a questão da execução desse recurso, porque a gente sabe que a questão orçamentária é complicado. mas uma vez eu fico feliz, porque vocês estão sentindo na pele o que nós estamos sentindo em função de captação e de execução do recurso do Fundo Amazônia. Então vocês estão descentralizando palavras, que é mais ágil, que consegue implementar uma necessidade para o sistema, e aí a gente está também pedindo isso. Vamos descentralizar, vamos descentralizar a capta captação, vamos descentralizar a execução. Que aí a gente consegue ajudar e ser ajudado. É isso que a gente espera com a nossa proposta, que venha uma resposta que o governo federal olhe, analise e que nos é, ajude a nos ajudar e ajudar também ao Governo Federal. O Fundo Amazônia agora é que está conseguindo essa negociação dos projetos indígenas. O Acre, com o recebimento do recurso do GFW por pagamento de resultados, nós liberamos até esse ano 5 milhões para os indígenas. Entendeu? Eles estão felizes, estão executando. E a, o próprio Jaime da Funai falou assim, poxa, e como é que vocês fizeram? A gente fez edital, a gente, e, mas a gente diminuiu tanto por conta da capacidade de execução. Então, quer dizer, é a experiência que o Estado, ele falou, poxa, mas a gente podia ter trocado essas informações. Pois é, mas, e aí não teve o diálogo, entendeu? Então, assim, é, eu acho que esse ponto é importante, né? Ah, não. É, esse ponto é importante porque isso pode, não é só não termos dinheiro, né? mas às vezes sem dinheiro a gente pode fazer mais. Né? Por quê? Porque nós temos aí as lições aprendidas, as trocas de informações a gente pode se multiplicar né? enquanto força tarefa. Eu queria voltar ao ponto da, da governança, que é o ponto que mais me preocupa. Eu estive aqui, pô, até por coincidência, olhando o, o, as nossas partes, os nossos trabalhos passados e hoje, dia 12 de novembro né, de 2014. No dia 12 de novembro de 2012, nós fizemos a última reunião oficial com o governo federal, com o senhor Carlos Klink, lá em Macapá, ou seja, hoje está fazendo dois anos do é um aniversário que a gente fez essa reunião. Desde lá, a gente não teve mais resposta. Mas eu não queria personalizar isso, viu, Letícia? Pelo contrário, eu quero despersonalizar essa, essa discussão. Acho que não... você colocou muito bem aí. Até um pouco da dificuldade que você fala é o que a gente sente um pouco também no Estado, a questão de institucionalizar os temas, de ter equipe, enfim, de ter musculatura para trabalhar continuamente e tal. Eu também entendo bem isso. Mas a gente continua tendo um problema sério de governança. Né? É... Você falou na apresentação que os recursos do Red, eles não passam para aquele desenho coloridinho, curtinho. É, eles, não, eles não passam pela Comissão Nacional de Redes toda essa história de recursos, de alocação Mas é, Mas não entendi. Como será? Né? É, é, tem o Comitê Interministerial de Mudança do Clima ali dentro do, da Comissão Nacional, essa discussão... É, é, que quem é a Comissão Nacional? Né? Não ficou muito claro para mim? Esse é o um primeiro ponto. Ah, o, o segundo ponto é, você falou que a estratégia nacional está nesse momento no gabinete da, da Presidente. Né? então assim é, eu não, não sei bem qual, a, a, qual o teor disso, é um decreto, um decreto, assim, na minha ignorância jurídica, também tem gente que vê a procuradora do estado aqui, é, acho que o decreto regulamenta alguma coisa, né? E, e, e assim, qual é o nível de profundidade da regulamentação, da, da estratégia nacional? Porque eu volto a dizer, assim, isso é uma, uma coisa que eu falo e tenho colocado, em para o secretário. O modo como vem sendo tocada a coisa, a gente não tem uma, uma estratégia, uma proposta de estratégia nacional, a gente tem uma estratégia federal. Né? O nacional não existe. É, eu acho que é uma questão assim que a gente tem que despersonalizar, porque eu, eu acho que é um, é, um, é um tema que a gente precisa refletir, os Estados Unidos refletir, eu acho que é uma questão de pacto federativo, é uma crise do no, no, né? um pacto federativo que existe no, no país. Né? Não é uma questão de Letícia, de Wendel, de Greiton, de ninguém. Né? Eu acho que é uma questão supra pessoas. né é, então assim esse, esse é um ponto também uh, eu não sei qual o teor do, do, desse decreto com, como ele está agora né porque eu sei que às vezes sai de vocês de um jeito mas sofre alterações então a gente não sabe talvez seja uma caixa preta aí uh, e último ponto Leite, só aproveitando a tua fala assim eu discordo um pouquinho vou discordo um pouquinho dessa questão de me parecer o seu se entendimento vocês consideraram essa questão da alocação ou da captação ser feita pelos estados é, vocês consideraram que, poxa, mas isso já é difícil, se ficar na mão dos estados, é, é, uma vez que o recurso pode cair no tesouro público, isso fica difícil de ser operacionalizado e tal. Então, assim, a minha questão é, hoje existem mecanismos financeiros que, assim, privados ou, ou, ou chancelados pelo estado que podem funcionar muito bem. A gente tem um exemplo da compensação ambiental no Rio de Janeiro, por exemplo, com o Fumbi. Então, assim, acho que isso não é motivo para a gente deixar de lado qualquer possibilidade de captação Via, via, via Estado. Então, esse é só um comentário, na é verdade. Mas as questões, as duas duas questões são em relação a essa Comissão Nacional de Rédito, que me pareceu um pouco, é, pouco claro. né? É, onde estão os Estados dentro disso? Porque no teu desenho, me parece que os Estados estão só ali no cantinho inferior direito da, da locação, ou captação, captação não, mas a locação, e, e, enfim. Ah, e, e a outra questão da estratégia nacional, para mim, nós sendo uma caixa preta. Compartilhando aí da suposta ignorância legal do Wendel também compartilho e daí vem a minha pergunta é, se eu me lembro em 2012 o, o senador Eduardo Braga é, submeteu ao Senado para aprovação um projeto de lei é, que regulamentava 2009 né, que regulamentava um mercado de, de rede né? é, a pergunta que eu faço Letícia é o seguinte como que está a tramitação desse projeto de lei? Ele ainda está tramitando? E se está, como é que ele se enquadra na estratégia nacional de rede? É... O como ele conflita com a estratégia nacional de rede? Obrigado. Vou começar com essa questão da captação é, descentralizada. A questão, eu nunca falei que os estados... É, tem dificuldade de usar recursos eles vão ter dificuldade de captar o que eu falei é que não existe consenso no governo federal sobre a possibilidade de aprovação dessa captação centralizada essa possibilidade é vista com receio por alguns ministérios dados outros instrumentos legais é, que a executa do e outras instituições que determinam que essa é, essa entrada dos recursos de fora teriam que ter esse crivo do governo federal, da endividamento público, etc. Pode ser a minha jurisdição, eu sou eu não mexo com essa área, mas existe essa essa esse receio por parte de alguns ministérios. Então, se a gente insistisse em deixar com letras é, vermelhas escantes na estratégia nacional como a gente queria, dessa possibilidade de descentralização a estratégia não seria encaminhada então, num compromisso é, de um consenso político essa definição mais clara passou a ser prerrogativa da comissão nacional então, a estratégia nacional nem fecha, nem abre essa possibilidade, ela deixa como decisão dessa comissão nacional. E aí eu vou passar para as perguntas dessa regulamentação desse decreto. Então, o que que esse decreto faz? Ele tem, a exemplo da Estratégia Nacional de Defesa, que é aquela estrutura, ele tem uma... Um, o início dele é sobre a criação dessa comissão nacional. Ele aprova a Estratégia Nacional, mas a Estratégia Nacional praticamente não tem nada, porque foi muito zaziada nesse processo de discussão e conceito. Ele faz, efetivamente, é criar essa Comissão Nacional e dar a ela a prerrogativa de definir os princípios, critérios, diretrizes e regras para que seja feita a captação, então quem pode captar, com base em quais regras, é, quanto recurso pode ser usado depois, é, enfim, todo esse ciclo, vai ser definido pela Comissão Nacional, até porque ele é geral. Ele cria a comissão, ele dá a ela essas atribuições é, e ela, então, teria a prerrogativa de definir como isso vai ser feito. Isso acabou sendo é, a decisão, no final por várias razões. Primeiro, que não teria como um decreto de cara já definir essas regras. Não teria legitimidade para isso, né? seria uma coisa... E outra, porque naquele momento, se você entrasse muito nesses detalhes, ia virar o de verde e a gente não ia chegar a lidar dentro. Então, estrategicamente, pensou-se é melhor então, criar essa estrutura com legitimidade para isso e ela então define essas regras é, seguindo enfim, é, determinações e interesses das áreas partes que vão ali participar. E aí eu entro então nessa participação. Na Comissão Nacional, estão os principais ministérios que acompanharam e que desenvolveram o tema. É de, até hoje, que são o Ministério da Fazenda, o Ministério das Relações Exteriores, MMA, é, MCTI, você já falei Fazenda? Não. E MAFA. É, dois representantes dos estados, e aí não é só da Amazônia, a serem indicados, um representante de municípios a serem indicados e um representante da sociedade civil. Alguns ministérios e algumas pessoas não queriam que essa Comissão Nacional tivesse outros representantes que não fossem, vamos começar um ministerial, isso já foi uma luta também, enfim, vocês sabem como é que é essa superação mas acho que a gente chegou num arranjo interessante que tenha participação. Se isso já for aprovado, já vai ser um mega avanço, assim, é, dado o contexto é, político, e enfim. É, e aí eu entro pouco nessa pergunta que foi feita pelo Sando. Esse PL que você mencionou, que está no Senado do Eduardo Braga e um outro irmão dele que é o da deputada Rebeca Garcia foram é, apresentados num momento muito diferente você não tinha nem mesmo a decisão de Cancun então eles é, adotam uma abordagem é, que foi eliminada na convenção e, e tinham uma série de problemas legais relacionados a ele, como por exemplo a criação de um órgão do executivo pelo legislativo no ato que não era de iniciativa do executivo então ele não seria, enfim, ele estava fugindo da incumbência dele. Então eles estão parados porque eles estão atrasados no tempo com relação às decisões internacionais e eles têm uma série de problemas legais associados a eles, então, eles são iguais. Né? A ideia seria que o processo seria mais célebre se tramitasse nas duas câmaras para depois serem juntados. A é, notícia que eu tenho é né, que estão parados. Dado o avanço no executivo que a gente está tentando agora, é também conversar com o legislativo. A gente estava na porta, como eu falei antes, não só com os estados, mas com todo mundo, né, na falta de tempo e né, semanas, e agora a gente volta para o processo de diálogo, não só com os estados, com a sociedade civil, mas também com os membros do legislativo, é, para conversar sobre esses pls entender melhor as ideias e tal, e ver em que medida pode haver uma, uma colaboração. Isso ainda é muito incipiente. A gente tentou tá fazer o um agendamento com a deputada Rebeca essa semana, mas as agendas dele estão assim, terríveis, né? nesse momento pós-eleição então a ser definido. Porque o Greta falou é verdade, o que a gente tem aqui, gente, é uma proposta, pode criticar e tal, mas já é um avanço porque assimila várias das demandas que foram feitas, mas pode ser que nem isso seja aprovado, né? Então, enfim, não tomem isso como certo, é engraçado porque em alguns momentos, até com os ministérios, as pessoas fazem referência. Na atenção... 15.6 da estratégia nacional, vocês faziam referência a isso e isso não está mais... No... É assim, né? um processo de quatro anos, houveram várias versões, mudaram o tempo, nada ainda está estabelecido é, como definitivo. Com relação à pergunta do Mariano sobre abordagem jurisdicional, isso é uma coisa que está em uma série de documentos, mas que não é regulamentada, mas que a estratégia nacional já traz. Então, se ela for Aprovada, ela já claramente fala que é uma abordagem subnacional ou de ordem não jurisdição Mas isso impede o aumento de programas nacionais de? Ela não impede, mas ela não reconhece, ela não vai a distribuição de recursos em princípio, não vai ter como critério isso. Então, é, enfim, cada estado tem autonomia também para desenvolver o que quiser. Agora é uma questão de análise do próprio estado do custo difícil de fazer isso? O que, que ele ganha com isso? Né? Se for de benefício dele, ele escolher fazer, não tem nada que me peça. Acho que nem poderia legalmente haver algum tipo de instrumento que impedisse os estados de estabelecer instituições, ah, estruturas de governança no próprio estado. Ele só não dá legitimidade para isso. O último comentário, é, Letícia, demais. A gente vê que nós temos um plano safra que destina milhões de reais para desenvolvimento da agricultura. Nós temos um plano ambiental. Eu diria o seguinte, é necessário o plano safra, com certeza. Mas assim, no, no contraponto, a partir do momento que a gente incentiva, a gente vai ter problemas de incremento de emissões não tem um contraponto de recurso que não seja Fundo da Amazônia para a gente conseguir fazer uma mitigação desses incrementos. Outro ponto, nós temos medidas de redução de imposto, de PI para aquisição de carros, de veículos, mas nada, nenhum um fundo é criado, por exemplo, do, da estação de petróleo, do pré-sal, do que seja, para mitigar essas ações, de fato, destinadas de forma... Clara, de forma simples, para que os estados consigam implementar essas ações. Então, isso a gente está discutindo. A gente apresentou isso na carta da Amazônia, para Rio 20. Então, essas questões todas que nós estamos aqui tem tudo a ver, tudo em casa. Porque a gente de fato está aqui querendo ajudar. Então a gente quer ser ouvido de forma mais transparente, de forma mais clara, para contribuir em todo o processo. Muito obrigado. Só falar uma coisa no final. Agradecer o convite mais uma vez, me desculpar por não poder estar aqui o tempo inteiro, mas é, no final do ano, a agenda é bastante atribulada, é, e dizer que há pressão, vocês vão se desculpar, não precisa se desculpar, sim. o papel é esse, a gente está cada um no seu papel aqui, eu acho que o que a gente quer, todo mundo aqui quer, é a mesma coisa, para a conservação das florestas. Acho que a gente não pode perder isso de vista. assim. De... E eu conto com vocês, assim. essa pressão que os estados fazem para a rede entrar na pauta, para a rede ir para frente, isso nos ajuda. Agora ela tem que ser direcionada né? também para os lugares certos. Eu pedi também, não adianta só ficar aqui. As cartas que são enviadas, por exemplo, são os ofícios super importantes e agora precisam ser direcionados para um outro nível, para a presidência, para os outros ministérios, entendeu? A gente conta com vocês, com os Estados e com a sociedade civil, para que essa, esse, esse, essas iniciativas avancem. A Estratégia Nacional é ideal? Não. Eu vou ser a primeira a falar que não. Agora, ela é um passo fundamental para a gente ter a legitimidade para tratar com os temas que desde que eu entrei no Ministério, o máximo que a gente passa é ter um workshop e reuniões que muitas vezes não tem encaminhamento. Então é uma oportunidade para criar espaços legítimos para que sejam efetivamente decididas as regras e diretrizes para tudo que a gente vem conversando nos últimos quatro anos seja implementado. Então vamos em frente. Vamos pressionar e estamos juntos para fazer isso acontecer. E sigo à disposição, vou deixar alguns cartões com a Luísa, porque aí tem meus contatos mais específicos. Se tiverem qualquer dúvida, eu fico sempre à disposição.